Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo de psicologia aqui no canal E hoje eu quero contar a história sobre o dia que eu consegui evitar o assalto do meu Macbook Isso mesmo, eu consegui evitar o assalto do meu Macbook e essa história foi uma história surpreendente Eu tinha é, marcado de ir a um restaurante japonês com um casal de amigos né, O meu amigo Marcos e a minha amiga Stephanie O Marcos inclusive é o pai da, da minha filhada, Ana Júlia E... Tava ótimo no restaurante. E quando a gente saiu do restaurante, a gente foi pedir um Uber. Um Uber para ir embora. Nós três fomos pedir um Uber. E no contador do, do celular, é, mo mostrou que o, o Uber chegaria ali em pouco tempo uns dois ou três minutos, mais ou menos assim. E algo inacreditável aconteceu. Algo surpreendente aconteceu. 30 segundos depois da gente ter pedido um Uber, chegou um carro com mais ou menos uns cinco caras dentro e apontaram uma arma para mim. E nós ficamos completamente surpresos, porque eu estava mexendo no meu celular, o Marcos no celular dele, e a Stephanie mexendo no celular dela também. E nós fomos pegos ali de surpresa, nós estávamos distraídos, basicamente em frente ao restaurante, só uns 5 metros para frente, mais ou menos, e nós nunca iríamos imaginar que aquela situação iria acontecer. E naquele momento, eu estava com a minha mochila no meu ombro, com meu MacBook dentro, na minha mão esquerda um iPhone e na minha mão direita, né que eu estou segurando aqui o celular, um Temac, um Temac para viagem. E naquele momento que uh, o assaltante ficou apontando uma arma para mim, eles estavam dentro do carro, eu fiquei desesperado pensando: caramba! Eu não posso perder meu MacBook aqui, eu não posso perder de jeito nenhum, caramba, meu equipamento de trabalho, como é que eu vou trabalhar sem computador, enfim. Embora tenha tudo na rede, mas ia ser um prejuízo enorme. E naquele momento, ele falou, vem, me entrega, me entrega suas coisas. E eu fui em direção a ele e eu tive uma... sempre pensando no que fazer, no que fazer, no que fazer, não me desesperando, não ficando envolvido pela situação, mas pensando ali em como salvar meu computador. Eu tive a seguinte ideia. Enquanto eu esticava a mão para entregar o celular e o temac para o assaltante, eu simplesmente deixei a minha bolsa cair, a minha mochila cair, né, de uma forma como se parecesse é, que, que foi sem querer, e a mochila ficou no chão. E o assaltante falou para mim: vai, vai, vai, vai para lá. Coloca a mão na parede e vira de costas. E eu fui, né? eu virei de costas, na verdade. Tipo, meio que rindo, feliz, porque a minha mochila ficou no chão e eu percebi que ele não ia sair do carro. E fui em direção à parede com as mãos assim, pro alto, é... e pensando assim, cara, tomara que ninguém saia do carro, tomara que ninguém pegue a mochila, tomara que nada de mais aconteça. Enfim, o meu amigo foi assaltado, a minha amiga foi assaltada também, nós três ficamos lá com a mão no muro, é... com as mãos pro alto no muro, e depois eles foram embora. É... Quando eu me virei de volta, eu vi que a mochila continuava lá, eu vi que a mochila continuava lá. E eu fui, abri a mochila, o computador estava lá dentro, eles não, o Macbook estava lá dentro, eles não levaram. Então, de repente você pode pensar assim, caraca, Daniel, mas eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz, né? Eu, ao contrário dos meus dois amigos que estavam muito tristes, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque eu pensei, caramba, poxa, eu consegui salvar o meu Macbook. Né? Eu consegui salvar, os assaltantes eles, eles estavam com tanta maldade no coração que nem o Temaki eles perdoaram Eles levaram até o Temaki para comer, enfim, para jogar fora, não sei se eles gostam de japonês ou não Mas o importante é que o Macbook estava salvo E naquele momento eu fiquei muito feliz e, e fiquei contente comigo mesmo Porque... É, ao ali estar num momento de pressão, estar num momento inesperado, eu consegui encontrar uma solução que salvasse o computador. Eu queria, já quando ele, ele setou a intenção de assalto, quando ele apontou a arma pra mim, eu queria salvar o Macbook e eu consegui. A minha mente me ajudou nesse processo. Eu tive um insight que me ajudou nesse processo. E aí, eu quero deixar essa sacada, esse, esse pensamento pra você hoje. Eu tenho certeza absoluta que coisas ruins acontecem na sua vida E vão continuar acontecendo na minha vida também Porque a vida é assim As coisas ruins acontecem coisas boas e coisas ruins o tempo inteiro Isso nunca vai parar de acontecer Vai acontecer sempre o tempo inteiro Mas quando as coisas ruins acontecem com você Será que você consegue ter essa calma, essa sobriedade, essa tranquilidade Para pensar em estratégias que vão te ajudar a sair desse momento ruim? Ou será que você simplesmente se desespera, se entrega, chora, fica triste, fica realmente sem controle emocional nenhum? Então esse, essa é a mensagem que eu quero deixar no vídeo de hoje para você, para que você pense e se lembre de todas as vezes que você aconteceu um problema com você e você se desesperou, você não sabia como agir e você simplesmente não confiou na sua intuição, não confiou na sua mente. Lembre-se, a nossa mente ela sempre atua ao nosso favor. Ela sempre está disposta a nos ajudar, a oferecer insights, ideias, sempre para que a nossa vida seja muito, muito, muito melhor. Então, confie na sua mente, acredite na sua mente que ela vai continuar te ajudando. Essa foi a história de como a minha mente, de como a minha intuição me ajudou a salvar o meu MacBook. Eu tenho certeza que se você... Utilizar a sua intuição também, você vai conseguir ter grandes insights, grandes ideias sensacionais, mesmo nos momentos e nos problemas mais inesperados. Então é esse o recado do vídeo de hoje. Se você gostou, Curte aqui, comenta. Eu estou muito feliz porque o canal está ganhando novos inscritos. Vocês estão comentando, novas pessoas estão participando também. William, seja bem-vindo ao canal. A Irine, seja bem-vinda. Então, estou muito feliz com a participação de todos vocês. Comentem nesse vídeo aqui que vai ser um grande prazer interagir com você. Tá certo? Um grande abraço, Roberto. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.